Ei, Colosso aqui para mais uma Gameplay de Diablo 2 Hoje, pessoal, a gente vai fazer aqui a missão de derrotar a Andariel, tá? Essa daqui, então vamos lá A gente já tá aqui na prisão já Já tinha começado a Gameplay Mas a ideia é a gente matar a Andariel hoje Opa! Essa aqui é mais forte Ó, oh, não era para abrir portal, mas não vou usar. Nossa, é muito mais forte. Oh meu Deus! Tá me arrebentando. Ó, oh, não era para ter entrado no portal. Mas beleza. Vamos vender as coisas aqui. A minha vinha tá morrendo toda hora. O que, que tá acontecendo? Deixa ver aqui se eu dou sorte, gente. Toda hora que a gente for aqui no, no, no acampamento, a gente vai tentar o que apostar aqui, ó. Ó, tem esse machado aqui, ó. Eu não sei se é esse machado de, de uma mão, mas eu acho que não é não. O Morning Star é, é do segundo ato. Vamos tentar a sorte. Quem sabe. 4 a 11, na verdade é de a 5 a 15. Ah, o meu, é me... esse aqui é melhor Vou pegar esse. Vamos tentar mais uma vez, gente Quem sabe a gente não dá sorte de achar um item, opa 47, tá, quanto o não tô vivo? Ah, vou pegar essa aqui Ah, beleza, embora, gente Senão a gente vai gastar o dinheiro tudo aqui Deixa eu fazer um negócio aqui Ai Oh, gente, se vocês estão digitando alguma coisa, eu não sei, viu? Mas parece que vocês não digitaram nada ainda não. Oh, meu Deus do céu, cara, que segunda vez que eu.. que eu abro o portal. Isso é burro. A minha luva. Esse machadão aqui de duas mãos. Vale a pena não, 6 a 3 dano pouco demais Vou nem pegar Deixa esse portal aí, gente Oh, beleza Show de bola Vamos lá Cura, não Gente, deixa eu ver o... Ah, meu Deus Pera aí Deixa eu fazer um negócio aqui, eu só quero aumentar o volume aqui do meu celular Pra ver se tá... É, tá, tá funcionando o áudio, eu nem testei para ver se tá funcionando vai que vocês estão vendo a live sem áudio aí é pelo jeito não tá né? mata ah, tá. ah, mata tá. deixa eu ver aqui opa Soltar esse barulho, barulho, gente, amuletinho. bom desses... É... molin Star, esses... Esses itens... De... Sem ser cortante, né? Olha, ó. Como é que bagunça, cara não entendendo nada Toma! Deixa eu usar aqui Beleza gente, vamos lá A gente tem que descer para o nível 2 depois A gente chegar no pátio e aí descer as catacumbas, que é onde a Andarial escondida. Caramba, olha, esse Morningstar dá muito dano no... ...imorto-vivo, cara. Isso. Vamos lá. Corredor sem saída... E é jogo de paciência e procurando até a gente achar onde que é o lugar Achei! Aqui ó! Prisão nível 2 agora a gente consegue achar o lugar que vai para o pátio externo Pega é isso aqui para esses Deixa eu ver aqui. Vamos entrar aqui, vem cá, gente. Vamos pau quebrar aqui. Ai meu filho. Nossa Sabe ah, que tem um cara forte ali. A minha vinha morreu. Deixa eu ficar já. Porra, eu tô tão cheio assim. Caramba. Precisamos vender um monte de coisa. Duração. Ah não, meu amuleto é amarelo. Sem... Nem cogito. Nem cogito trocar. Não faz sentido nenhum. Vamos lá. Vender as paradas. Boa tarde. É.. Tinha que arrumar um jeito cara, esse, esse inventário é muito pequeno Deixa eu ver esse patoar gigantesco, ah sai fora, trem 11 de ataque, ah 4% não, não vou ficar deixando isso no Duração de veneno, tudo bem que a Dariel na hora que a gente chegar lá o pau vai quebrar e é veneno pra tudo que é lado Mas... Vou correr esse risco, gente. Não vou ficar carregando esse monte de coisa não. Não vale a pena. Vamos lá. É... Vou sair aqui. Cajado. Machado, mana. Opa, machado com dois lugares para pedrinha. Não vem pegar. Eu tô com a impressão de que seja pra cá. Essa bola de fogo aqui sai moendo todo mundo oh, Beleza Pera aí pessoal um minutinho Vamos lá E eu tô. como eu tô jogando aqui no. no bota pesada superior, Espera aí, não tem espaço, espera aí, isso aqui eu vou pegar porque eu acho que eu vou imbuir essa bota. Deixa eu ver se aqui se presta. Não, besteira. Bota. É cara, não vale a pena porque eu tô quase passando pro próximo ato e, e esse item item antigo. Sabe, é item do, do primeiro ato, ele vai ficar obsoleto. Não faz sentido eu, eu, eu gastar o meu imbuir com isso. Oh, não bate, Olha okay. essa cachorrada Subi de nível Cara, tem uma magia aqui, velho Ah, essa aqui Taxa de ataque, velocidade de andar e correr Roubo de vida Dano mais 50% Eu acho que talvez Vale a pena, mas deixa eu dar uma olhada aqui ó. Ah não, a fissura a fissura é incontestável, gente Não tem como é, não, não, não pegar essa, essa magia É uma das melhores magias dele É dar muito dano em área, cara Muito, muito dano em área Vamos lá Achei É isso mesmo? Ué, não lembrava que era nível 3 não achei que era só nível 1 e 2 agora eu acho como tava pra esquerda eu vou para direita tá vendo dá pra ficar dando ah lá olha gente é absurdo cara é absurdo isso aqui essa magia dele é absurda muito boa achei já beleza não vou nem caçar é ficar demorando não Aqui tem um portal que eu lembro. Agora é um aqui pra cima. Quase certeza que é aqui pra cima, vai chegar no andarial. Não vamos beber água não. Opa! Ó, cara, essa fissura é boa né? é ali, mano. Essas magias elementais dele são muito boas, cara. É sem noção. É aqui, ó. Pra descer pra se catar Mas ele sempre é aqui. Nesse cantinho. Estou sentindo. Há muita força sobrenatural aqui. Uh, Nossa senhora, tem que tomar cuidado, gente. Você fica embolado ali no meio, você toma ferro. Vamos umas magiazinhas aqui, cara. Vamos descendo aqui que eu acho que é pra cá ó oh, que sorte, cara Eu não... Eu, sinceramente, gente, eu não perco tempo Explorando o mapa inteiro Eu posso estar tá perdendo alguma coisa? Sim Mas assim, é melhor avançar logo E ir pro próximo ato Que dá muita experiência Porque... São é, inimigos mais fortes, né? Tem um escudo anti-magia que eu tenho que pegar também, que ele é muito bom. Esse almuzinho aqui deve prestar Opa, com certeza Jogar isso aqui fora Isso aqui é jogar fora, não vou nem é, Tem um engaste Opa Ó, oh, Não era pra jogar fora não, gente Pera aí Deixa eu ver aqui Ah não Vale a pena Usar o outro não, gente porque a minha dá muito benefício. É pouca diferença defesa e o outro é muito benefício. Opa! Uma das coisas que eu mais gosto é ver os itenzinhos caindo no chão, essas.. Essa, essas pedrinhas. É o um barulhinho um dos melhores barulhinhos que tem. Couro cravejado, não vou pegar. Tô achando que é pra cá. Cara, eu vou... não, não vou virar lobo ainda não, que é besteira Porque a magia do da fissura dá dano demais, é noite Talvez quando eu chegar na Andariel, vale a pena eu, vi... eu tentar matar virando lobo, talvez de cura, o que que ele é não do... ah, tá. matou ninguém não faltando tá um de dano gente, é dano... Opa! Toma cuidado, que é um bicho mais forte Manda, vou usar uma aqui pra pegar outra Vai ser chato, hein, meu filho? O bom do, do, do ruído é isso, cara Você vai fazendo trabalho sujo pra você Enquanto você... Seus bichos fazendo trabalho duro Trabalho sujo e você é Coletando as coisas e continua Opa! Água. Chegamos no fim do, do mapa, vamos voltar Agora aqui, cara Deixa eu ver aqui Gente, pera aí, cara, eu, eu não sei se está com problema no meu chat Eu não sei se vocês estão digitando alguma coisa Pera aí, passei da porta aqui. Não, não é, cara, onde que é? Não, tem que ir lá embaixo para a gente sair Ali não tem porta não Então vamos né Olha, deixa eu ver aqui gente Deixa eu beber uma água aqui aí eu consigo correr Pronto É pra cá eu acho É, só pode ser pra cá, né? Talvez não, né? Acho que pra cima também tem lugar de ir. Essas aranhas são estranhas. Parece que elas ficam paradas, não faz nada. Chegamos, nível 2. Beleza, show de bola. É. Deixa eu fazer um teste aqui gente, vou digitar uma, uma, uma... um texto aqui, só para ver se está aparecendo aqui no, no playstation Estou fazendo gameplay do playstation aqui Ouro, ouro Opa! Tá doido que zumbi forte Opa Gente, deixa eu ouvir aqui Cara, eu não sei se está se aparecendo a, a, a, a mensagem de vocês Só um minuto Bate papo. Ok. Tá tudo ligado. Opa! Obrigado. Ó, oh, um zumbi aqui. Vamos virar um pouquinho dele. Ah, mas não. Não me convence que vale a pena. Por enquanto, eu, eu acho que não vale a pena tem essa impressão, vou pegar aqui uma corzinha, vamos pra cá, ó, já um diabão aqui, toma, aqui, ó, vamos ver se é aqui pra descer, não é, deve ser pra cima, não é. Vamos aqui. Espera aí, aliás. Não, não achei. Não, Eu aperto sem querer. O negócio de abrir o portal, cara. Achei esse portal aí. Acho que é por aqui. Por aqui mesmo. Opa! Estou sobrecarregado. Ah, então pera aí. Ah, não vou voltar lá embaixo para abrir outro portal, não. Vou pegar aqui. Consegui. Aqui. Nada. Ah, agora sim, o dano tá massa O dano tá bom Ah, velho, nó de novo, cara tá abrindo toda hora Fica absurdo demais Não Tem nada aqui, só um baú sem vergonha Vamos voltar Não Tem nada um bicho ali que eu vi. Vou matar. Mata logo, gente. Esse nome que não demora. Pera aí. Descer ali virar vira esquerda. Vou procurar mais aqui no mapa aqui. fechar a porta sem querer. Vamos aqui, ó. Vamos no lugarzinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não tem não. precisava, cara, pegar poção fulminante mas vamos lá, gente, vamos seguir vamos descer, vamos aqui para aqui sei que no fundo desse corredor já procurei quase tudo ó toma opa tem um vagai É de barro Ficando sem estamina Deixa eu usar uma mana aqui Poção de cura Caramba, gente Não era pra você abrir a porta não, cidadão. Vamos descer Só pode ser aqui embaixo Cara, tem hora que você dá muito azar Você tem que procurar o mapa inteiro O lugar que você tá Vou dar uma descansada quando eles é aqui. Vou descer, tô, tô com a impressão de que é aqui para baixo. Aí E é agora, é agora, gente. Já vou deixar um, um portal aberto aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos comprar logo é, as poções de antídoto bem cara que eu vou te falar uma verdade eu tenho muita dúvida se se vou comprar 4 5 6 vai ser 6 Vamos é... tirar uma carreira aqui Vamos o um antídoto segura r3 equipa de uma vez viu gente a primeira tem que a primeira Espaço da carreira tem que dar definido que depois você segura o R3 que ele abre tudo para você. Vamos deixar esse portal aqui. Vou pegar aqui, ela tá depois da porta, tá gente? Ela tem um veneno para quem nunca jogou e tá vendo aqui o gameplay. A Andariel tem um veneno muito forte. Eu tinha que subir um nívelzinho, cara. Sabe tá para quê? Só pra usar... Não, mas eu não vou usar o logo na hora dela, não. Então, esquerda é o antídoto. Vamos lá, gente. Vamos dar uma limpada aqui, ó. Sem chamar ela. Vem devagarzinho, a gente vem aqui nesse cantinho. Pega esse vagabundo ali, ó. Isso. Deixa eu ver, tá todo mundo morto Ó, esquerda, direita, vamos lá Agora o pau quebra, hein, gente A baizinha, tá, baixinho, tá ali em cima, ó, lá, lá, lá, lá, bichona lá Chamos o lobo, chamos o lobo, não dá mole, usa mana chamos o lobo, mana Lobo. Magia. Caramba. Sai, cura. Lobo. Lobo, lobo, lobo. Acabou assim. Nossa. Morreu. Tranquilo, gente. Com ele é tranquilo. Porque ele tem muito bicho pra ficar de saco de pancada, né, gente? porque se não foi isso mesmo reinado chegou ao fim vamos beleza agora a gente já pode ir pro segundo ato vou só jogar fora umas coisas aqui isso aqui é de bárbaro não vou ó tem uma pedrona aqui ó beleza vamos deixa eu reviver ela Caim, a gente fica, o Bom galera, pra quem tá assistindo o vídeo aqui, eu vou encerrar. A live continua, eu vou encerrar o vídeo. essa foi um vídeo, esse foi um gameplay matando o Dariel, finalizando o primeiro ato. Pra você ir para o segundo ato, é só você conversar com o Varric aqui e ir para o leste. E acabou, você vai para a próxima etapa do jogo, beleza? Obrigado a todos por assistirem. Até a próxima, tchau. Então, vamos...